E aí pessoal, beleza RimaSulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal rumo aos 700 mil inscritos aqui no canal RimaSulo HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários um top 5 ou um top 25 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD, qual o melhor tema, qual o melhor MC, melhor flow, bate e volta, melhor round histórico, Deixa nos comentários rapaziada, então bora lá reagir a Johnny vs Magrão, terceiro round.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 Troco flow, mas eu faço uma rima melhor e te deixo dobrado. Melhor, boa, boa, tipo boa. Tá, vendo, o tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que você é fraco, eu mesmo que sou meu adversário. Nossa, massa, hein. Claro. O único, mano, que já me deita na palavra, porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima aí, na pancada. Boa, boa, eu boa, boa. Você tá fudido pra caralho, porque vai ter que comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei um dia aqui no dia que não seu o trabalho de fazer aquela música maneira. Acabei contigo aqui, uma grande brincadeira. Olha só, você falou que eu copio o flow, que eu copio a rima. Não, eu copio o flow, o rima eu faço uma melhor. Não cê não Ih, se eu tivesse consertado o um espelho e quando você chegasse de novo ele ia quebrar. Ah, não, é... não, bravo, bravo. Não é essa cara aí que não faz nem sexo. Porra, oh, o seu espelho é de vidro. Falar pra mim como é que você vê oh. seu reflexo. Oh. Vai deixar, vai deixar. Espelho, porra, caralho, como é que tu não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro. Se você não vê, o seu reflexo. Burro pra caralho, caralho, tá fudido. Cara. Você aqui já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro, você é astuto. Fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. Brabo demais, bravo demais. Fatality, fatality, fatality. Fatality do Magrão, rapaziada. Magrão amassou. Fatality insano, rapaziada. Mais uma reação aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações aqui no canal. Meu Sou o HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.